E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotoVlog Belém. Bom, eu tô recuperando esse vídeo pra mostrar um pouco para vocês as manutenções que estão sendo feitas na moto devagarinho. Como por exemplo, aí vocês podem ver que o meu RPM não tá funcionando, né? E uh, o painel às vezes ele apaga, às vezes ele acende. Então tá meio bugado. E fora no outro vídeo que eu coloquei postei que a gente ficou no prego de numa ponte bem perigosa aqui na região que a moto simplesmente resolveu parar de funcionar e a gente chegou aos troncos e barrancos né então vamos lá vou mostrando para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo a moto aos poucos aí gente a gente está todo um grau aqui na moto já está meio bugada e olha só a situação, tá está com um erro eu tava despelada, né, que eu tô mexendo nela, ajeitando algumas coisas É, e vale abrir um parêntese, né Que na hora de desmontar é tudo fácil, né Mas na hora de montar, a gente vai torcendo para que não sobre nenhum parafuso Ela tá com um erro O primeiro erro, na verdade, é o painel Que ele não... Não tá aparecendo os números Ficaram bugados É como se a carga estivesse fraca, sabe ela está com o erro número 42 Não sei se vai funcionar aqui Mas eu acho que não Bom galera, para quem tem amarra, Eu não sei como é que é na Honda Mas na amarra, quando você tem erro na moto Ou em alguma parte eletrônica O painel ele acusa uns códigos né? Através do, das luzes dos piscas o meu código era um 42 que, para minha surpresa, não estava no manual e pesquisando na internet você tinha infinitas possibilidades que geravam esse erro, né? então, uh, infelizmente, por curiosidade, nesse vídeo ele não, não apresentou o código 42, eu até tinha gravado um vídeo com esse código mas semana passada eu fui assaltado na rua atrás de casa aqui eu tava andando e aí eu levaram o celular e eu não tinha feito o backup dos arquivos pro drive então eu perdi alguns vídeos uh, que complementariam esse vídeo mas tá tudo bem comigo é, não, não foram violentos é, vida segue agora a gente trabalha para é, recuperar as coisas, né? o importante é a vida Bom, e voltando ainda para a manutenção da moto Eu estava dando uma uma revisada na questão elétrica da moto, assistindo alguns vídeos e tudo mais E fui abrir caixa de fusíveis e vi que alguns estavam queimados E para minha surpresa, alguns alguns fusíveis estavam fora das especificações da moto Assim como vocês vão ver aqui na parte seguinte E a dúvida é aqui, que aqui a gente tem a caixa de fusíveis né e aqui tem aqui, não sei se vai focar, tem aqui os fusíveis né? de 15 e 3 de 10 e 2 de 15 aqui, um de 10 e um de 15 da lateral. Mas quando abrir caixa de fusíveis, todos que estão aqui, o primeiro verde é de 30 e os, e os outros todos são de 15. Então tô meio que.. Porque que tá aqui no manual diz que não, não é aconselhável colocar os. Inclusive para voltagem maior pelo fato de, de não gerar queima no circuito, né? Então eu vou tirar esses que estão aqui, que eu não sei porque que estão aqui fora das especificações. Não sei se tem algum problema, de fato não sei. E vou colocar o que é solicitado no manual, né? No caso aqui era para estar tá 3 de 10 e estão 3 de 15. É e aqui era pra estar um, um de 15 e tal um de 30. Então.. Bom gente, agora continuando o vídeo. Feita a troca dos fusíveis, né? Agora eu coloquei os certos. Que o que tava antes tava. Tava tudo bagunçado, né? Aí agora eu coloquei os.. Igual conta nas especificações do manual, né? Que no caso. É o de 15, de 10 Que são os vermelhos E os de 15, os azuis são os de 15 né? E tava O de 30 no lugar do de 15 o de 10 tava, no lugar, tava o de 15 em todos Então pode, Não sei se pode gerar curto circuito Mas eu removi E nessa brincadeira toda no, Com os relés antigos Acabou danificando também o relé e hoje de manhã eu vou ter que comprar um relé novo que também tava bastante oxidado com o tempo Tinha zinabre pra caramba Essa aqui é a ponta dele, ó. não sei se vai dar pra vocês verem ver eu... É, realmente não deu pra ver na foto Mas ao vivo tava com bastante zinabre a, o, as pontas do conector que vão no relé Inclusive quando a gente postou o vídeo que a moto ficou parada Deu um bug na, na ponte do Barreiro de noite, numa região perigosa. Foi devido à substituição do relé. A gente colocou um relé alternativo, similar na verdade. Porque na Yamaha está um valor absurdo e nem tinha, tinha que esperar chegar. Então compramos o, o relé similar. E durante, quando passa na buraqueira, durante a semana, o relé acabou trincando. De alguma forma ele trincou e aí isso fez com que ele perdesse sua eficiência e não estava mais passando corrente que deveria passar e aí isso fez com que a moto ficasse falhando então nós pegamos o relé antigo fiz uma limpeza profunda nele para tirar todo qualquer tipo de zinabre e agora ele está funcionando perfeitamente é, voltou a sua eficiência como antes, não foi preciso comprar um relé novo original. E aí segue aí a saga aí dos da elétrica da moto, né? O relé tem que ser substituído. Eu desconectei as baterias por enquanto para evitar qualquer curto-circuito geral. E aqui os os que estavam, né, os fusíveis, mas o que estavam Os antigos estavam aqui, ó. Tava com zinabre e alguns estavam queimados aqui pelo meio, não sei se vai dar para ver. Aí eu troquei todos, botei o certo, né? Vamos ver aí. Põe, e finalmente o painel chegou, depois de quase um mês nesse trâmite dos Correios, né? Na pandemia e tudo. Uh, não foi um painel original, não encontrei original, mas até então tá zero bala. Bom, até então, o painel tá funcionando perfeitamente, né? Já tem aí mais, acho que de 10, 15 dias de uso e graças a Deus está tudo tranquilo. A cor do visor voltou para a cor original, que é o laranja, né? A cor que eu tinha no painel anterior era azul, que eu mandei trocar, mas eu tava tendo dificuldade de noite para enxergar os números, não tava um contraste legal então eu preferi voltar para a cor laranja novamente pode ser que futuramente eu mande trocar para o fundo branco eu acho que dá um contraste legal também e combina com a moto também mas o azul eu não não voltarei não porque uh, uh, dá um problema de visibilidade à noite não fica um contraste legal o azul que é uma cor escura e sim Antes que perguntem, infelizmente perdi a contagem da quilometragem da moto. Ela tava com 50 mil e um pouquinho. E agora, com o painel novo, ela voltou pro o zero. Né? Então, na hora de vender, para quem for honesto, né, é sempre bom informar para o comprador né, a real quilometragem da moto. Porque tem gente que faz isso, troca o painel rodam um tantos quilômetros, e depois diz que a moto tá nova, mas você tem outros meios de saber a real quilometragem da moto avaliando o estado de outros componentes, né? Então galera, isso tem sido uma parcial das manutenções da moto, de como está sendo a questão da recuperação dela, do, da parte elétrica, né? E algumas outras coisas que precisam fazer também ela ainda está com um problema de morrer do nada está perdendo a aceleração e apagando quando a gente parar no sinal então não sei se é uma questão de gestão eletrônica ainda o rapaz que mexe na moto a gente não conseguiu identificar a priori o problema né então a moto não está dando para pegar a estrada porque a mecânica dela ainda não está confiável eu até recebi um convite essa semana do pessoal do grupo da FASEN de Belém para participar de um evento, mas infelizmente não dá para ir com a moto. A moto tá, não está segura, capaz de que eu estragasse o rolê dos caras, de ter alguém ter que me rebocar até em casa. Então, tem que chamar um guicho. Então, eu estou fazendo só algumas coisas cotidianas com a moto, mas uh, não dá para pegar a estrada por enquanto com a motoca. E a gente fica aí só na vontade por enquanto. E também nessa época agora de férias, eu não costumo pegar muito a estrada, porque é muita gente, você acaba tendo um trânsito carregado, você não consegue ter o prazer que realmente a estrada te propõe em relação a fugir do cotidiano, né? Então, eu sou desse que prefiro ficar em casa nesse período de mais movimento na estrada. Obrigado por todo mundo. E até o próximo vídeo, galera.